Olá, sou a professora Carolina Carvalhal, professora de Direito Penal, e hoje nós vamos falar sobre a aberracio criminis, também chamado de aberracio delicti, prevista lá no artigo 74 do Código Penal. Vamos ler o artigo 74, vamos lá. Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o um resultado pretendido, aplica-se o artigo 70 deste código. O que diz o artigo 74 é o resultado diverso do pretendido. Eu gostaria de atingir uma coisa e atinjo uma pessoa. E nesse caso eu posso ter resultado único ou resultado duplo. Se eu, quero um se eu tenho um resultado único, eu respondo naquele, na modalidade do crime culposo se previsto a culpa naquele crime se eu tenho um resultado duplo ou seja eu atinjo a coisa e a pessoa eu respondo nos moldes do artigo 70 do Código Penal que é o reconhecimento do concurso de crimes o concurso formal de crimes onde vai haver a exasperação penal Ok então lembrem que aberrácio delicti eu tenho atin, eu atinjo uma coisa ou uma coisa e uma pessoa. Lembrem que eu tenho um resultado diverso do pretendido, diferentemente do artigo 73, que é aberrácio ictus, que é um erro na pontaria. Ficamos por aqui, até a próxima.